Eu sou a tata e eu vim responder as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram, lembrando que se você ainda não me segue, me segue lá para poder falar comigo por DM, para ficar mais pertinho de mim, Ou então para poder participar e mandar essa perguntinha, quando eu for fazer esse quadro de novo, como vocês podem ver, eu não vou desvendar o nome de ninguém, então quando eu perguntar assim naquele lance de perguntas do Instagram, pode ficar à vontade para falar o que quiser porque eu não vou revelar o seu nome. Enfim, vamos para o primeiro hashtag love drama. Se você quiser contar pra mim qual que é o seu love drama, aqui no Comentários, conta aí, cara. Aqui no YouTube é legal porque vocês mesmos se ajudam, sabe? Às vezes tem várias pessoas que estão passando por situações parecidas com a sua, então talvez pode rolar uma amizade, aí talvez pode rolar um novo crush, talvez pode rolar uma ajuda, hum, talvez a ajuda dessa pessoa pode ser mais útil do que a minha ajuda. Então deixa aqui nos comentários. O primeiro love drama é: me deu um não, mas não me esquece e não deixa eu me afastar dela. Me ajuda aí, tata. Pô! Muito comum isso, mais comum do que a gente imagina, cara. A pessoa que tá passando por essa situação ela acha, pá, ah, tá me deixando inseguro, né? Tô muito seguro Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo sobre insegurança, muito legal card. Na real, que Seguro é a outra pessoa que não larga, não, não, não fica contigo direito, não te assume e ainda quer ficar mantendo aquela coisinha ali por puro ego, sabe? É muito confortável e ao mesmo tempo é desesperador quando não tem ninguém que você possa chorar as mágoas quando você quer. Então, ter uma pessoa ali no teu pé guardada para aquilo, ela já tá na tua cabeça, no teu coração, assim, separada, entendeu? Normalmente, é, quando a pessoa tá fazendo isso contigo, ela não tá cogitando rolar de verdade, ela não tá cogitando ter tem um relacionamento com ela, tu tá ali de step mesmo, entendeu? Às vezes a gente se confunde, que, tipo assim tá, tá, tá, mas o step do carro ele tá ali de step, e se deu uma merda com um dos quatro pneus eu, eu, eu, o step entra mas quando se trata de, de sentimento, esse step Cara, é igual o carro na real, né? A chance de dar uma merda com os quatro pneus é mínima. Parece que é muito comum, né? Eu deveria dar uma merda com o pneu, que o pneu fica em atrito com o chão o tempo todo, até né? curioso, até o fato de dar pouca merda com os pneus. A próxima, como se declarar? Queria que fosse assim, fácil, né? Eu queria que eu chegasse aqui e falasse, gente, muito fácil. Só você chegar, olhar no olho e falar, eu te amo. Pode ser assim, tem infinitas formas de se declarar. Eu tenho um. Sei lá, uns 10 vídeos falando como demonstrar interesse, porque eu sou do time da demonstração de interesse, entendeu? Eu acho que o lance da declaração ele é muito perigoso, ele é muito arriscado, ele é muito intimidador. Quando tu já tá num relacionamento com a pessoa e a pessoa fica se declarando pra ti: é lindo, é maravilhoso, é gostoso. É uma beleza. Agora, quando tu não tá interessado na pessoa então tu nem começou nada com ela e ela vem se declarando acho que coloca um peso na situação é um, uma pressão que a pessoa pode ficar um pouco arredia então eu acho que demonstrar interesse demonstrar muito interesse deixar na cara o interesse fazer o um lance rolar de início e depois se declarar é mais mais seguro. E como fazer isso? Eu acho que tu vai saber a hora e tu vai saber o como, a maneira depois que tu já tiver essa aproximação com a pessoa, igual eu falei. Quando tu não tem aproximação nenhuma com a pessoa, vocês simplesmente, sei lá, só se falam, ou às vezes nem se falam, de chegar e se declarar, a chance dela não querer é enorme, porque como que a pessoa vai ter interessada por uma pessoa que ela nem conhece? Era noiva de uma mulher, mas ela me largou, família toda frustrada e eu também. Frustração é o nome que, que. Na verdade, tô pensando pro outro lado aqui agora. Tá? Mudei minha opinião no meio do raciocínio. Que bom que ela te largou. Imagina se ela tivesse noivado, casado contigo, e aí, depois de uns meses ou depois de anos, tivesse feito tudo tu perder tempo. Não existe perda de tempo, né? Quando se trata de relacionamento. Não existe. Tudo a gente vai aprendendo. Tudo soma, tudo soma. Sabe esses embustes e tudo que passaram pela tua vida aí? Somário, quando eu tô falando de embuste eu não tô falando de homem, não. Não tô falando de homem, não. Tem muita mulher em também, muita. Posso ser otimista? Posso olhar o a metade cheia do copo? Ainda bem que ela te largou. Frustração? Pega, trabalha a frustração ali e pensa, hum. Pelo menos foi sincera comigo, pelo menos, né? Não ficou me usando ali por uns anos, por uns meses, por uns dias, que seja. Pelo, pelo menos isso. aprendida da próxima vez, não coloca outras expectativas. Eu acho que frustração não é bem a palavra que resume a parada, mas eu entendo que tu tá frustrada. Porra, tu noiva, noiva com a pessoa e a pessoa do nada te abandona. Ainda mais se tu não tava esperando nem a família, nem nada. É tens tem que lidar com a família nessas horas também, né? Puts, quando tem relacionamento de anos, ou então pode ser de meses, quando tu conhece a família, família, conhece outra... Nossa, lidar com família em um rolo de separação é complicado. Quem aí já passou por isso, deixa aqui nos comentários. É complicado. Outro love drama. Uma vez fui sair com um boy e ele foi mexer no celular pra ver a hora e a foto do papel de parede era da ex dele. <tos> Muito claro, né? Muito claro quais eram as intenções dele com você, né? Era tentar de todas as formas esquecer a ex. Porque, primeiro, se a ex tá no papel de parede, é porque ele é muito apaixonado pela ex. Segundo, se ele estava tentando resolver esse lance aí com a ex, sei lá se ainda pode dar sete se não pode, né? por que, que ele estava sendo contigo? Então, a única explicação para essa situação tá acontecendo é que ele estava querendo meio que uma substituta para a ex dele. Liga, foge comigo? Não sei. Foge, foge, quilômetros? Nossa, péssimo, cara, péssimo. Acontece às vezes da pessoa estar tá muito apaixonada pelo ex, pela ex, acontece. Mas no mínimo, no mínimo, a pessoa tem que ter a intenção de estar tá esquecendo, deixar a pessoa no papel de parede, ela não tem intenção nenhuma de estar tá esquecendo. Péssimo, foge, por favor. Próximo love drama, eu deduzo coisas que nem existem. Ai que tenso, comum, né? Paranoia, noia, medo insegurança, carência. Putz, tem um vídeo de insegurança, vídeo de carência, vídeo de noia, vídeo de... Gente, que tenso. Eu acho que todo mundo é um pouquinho assim. Todo mundo deduz coisas que não existem, né? Não só em relacionamentos, mas se esse é o teu love drama real primeiro né primeiro dá uma periguada aí ver se é coisa da tua cabeça ver se nem existem mesmo conversa com pessoas se tu tiver oportunidade de ir um psicólogo alguma coisa assim desabafa se tu tiver amigos fala com os amigos pede a visão dos amigos pede a visão da família pede a visão de outras pessoas para ver se realmente essas coisas não existem às vezes tu tá achando que tu tá louca que tu tá louco mas não é loucura da tua cabeça. E se for, aí mesmo que eu acho que tu tem que ir no psicólogo cara conversar, sabe Explorar as ideias, e o que, que tá acontecendo, da onde que tá saindo toda essa insegurança para tu ficar criando tanta coisa na tua cabeça que não existe. Às vezes isso é só insegurança. Às vezes é uma coisa assim que, que é tão abrangente, né? Tipo, eu deduzo coisas que não existem. Parece um problema gigantesco que não dá para resolver. Resolver. Mas às vezes é insegurança só talvez qualquer outra coisa né tem que ver o diagnóstico mas Sim. minha opinião é essa tem uma mina que gosta quando a gente se vê rola um clima mas aí quando chama ela para e ela pula fora Pode ser que ela não possa sair contigo por causa dos pais ou porque ela tem namorado ou compromissado, alguma coisa assim. Ou pode ser que não role um clima e você tá muito iludido, achando que tá rolando um clima. E já que ela falou não, então, né? Se atente ao, ao, ao motivo do não. Por que não? A pessoa não precisa explicar, tá? Quando a mulher pega e te fala não, é não. É a clássica, né? É a máxima. Não é não. Mas. Por que não? Tu já tentou entender o por não? Porque, pelo que eu tô vendo, as tuas intenções são boas. São as melhores possíveis. Então, tenta entender o porquê não. É porque não pode ou é porque ela não quer? Último love drama. Minha ex quase morreu porque terminou com o ex dela. E quando terminou comigo, nem chorou. Sacanagem. Sabe qual que é a minha opinião, cara? <risos> Não é que ela não te amava tanto quanto ela amava o ex, sabe? Às vezes é porque ela aprendeu. Às vezes é porque aquele primeiro término, ou sei lá, né? O término do ex, pegou ela de, de calça curta, colocou ela num momento de desespero, que ela nunca tinha passado por nada assim, e dessa vez ela aprendeu. Eu não, não, não garantiria que, tipo assim, nossa, ela amava muito mais o ex do que eu. Às vezes não. Às vezes ela simplesmente aprendeu como lidar mas é por que que terminou né vai ver terminou porque ela já queria então se ela que tomou a iniciativa para terminar então vai ver ela não gostava tanto assim mesmo <risos> Menina super frustrado que ai chorou com o outro não chorou comigo eu não essa pergunta. Gente, se vocês quiserem me mandar mais love dramas lá no meu Instagram é só mandar e aí começa a dar perguntinho usando a hashtag love drama. vai deixar aqui nos comentários igual eu falei, fica à vontade. Acho que você vai gostar desse vídeo dessa playlist. Não esquece de se inscrever no canal. Foi isso. Um beijo. Tchau.